Então tudo que está nesse universo, tudinho. Ele está um comigo. Não tem separação. Não. Tá. Tá. A verdade é essa daí. Nós ficamos no silêncio total, meditação é a base. O que é esse povo É Deus. Então onde Deus está presente? Está o rodinho? Presente? a onipresença é Está o sofrimento dEle ali. Porque é Deus mesmo se auto-suprindo. Onde eu estou? Bom, quando eu abro os olhos, o que vai acontecer? O mundo visível vai se movimentar. Não interessa se julgar por quê. Aí que ela está a pergunta dela. Ah, não tem o um porquê. Não tem porquê, porque se eu estou conscientizando <risos> que a consciência é Deus, se auto-suprindo com tudo que eu preciso, tudinho não falta nada. Entendeu? Desde um carro ah, até um alfinete, eu, eu tenho, não no mundo, na consciência, Estou consciente disso. Se eu pensar que me tiraram algo, o que eu faço? Vou conscientizar de, de novo na meditação que nada me é dado, nada me é tirado. Quem que pode tirar a minha consciência de vida? Quem pode roubar isso? Tá? Agora, quando eu gluto a imagem na, na aparência, eu fico só uma coisa: tem isso, me tiraram aquilo. Entendeu? Aí entra é aquela questão do prejuízo, foi um prejuízo. O outro foi culpado, não me deram um o aumento merecido. Entendeu? Agora, quando eu sei que o suprimento é a minha consciência, eu vou saber que aquilo que eu preciso hoje eu tenho. E essa questão do que precisa, né? Porque a gente é. acha que a gente poderia receber mais. De repente, o que a gente precisa é o sol de mim. Você não vai ter o carro. É é é é é Exatamente. Exatamente. Exatamente. aí. É necessário. É necessário. É necessário. É necessário. Eu posso, eu preciso do carro. É. Analise o tamanho do universo, o tempo que nós estamos pelando nesse universo ali. Então, vamos falar que temos a parede de tempo. Quanto tempo nós estamos nesse universo? Que ninguém entrou nesse universo e nem saiu. E desde o nós estamos nele. Percebe isso? Alguém aí leu a gente no universo? É? bateu na porta lá, estou entrando no universo. É? Não, é aí, Não nós estamos nesse universo. O presente, nós estamos no universo. Nós nunca entramos nesse universo. Nós estamos nesse universo e nós estamos sendo esse universo. Se nós saímos, acabou o universo. Nós somos integrantes o nosso valor, nós somos imprescindíveis para Deus entendeu? porque nós somos a única presença no ponto de vista se tirar um desaparece o universo sabe? nós garantimos a harmonia a nossa presença por isso que eu falo sempre para não seguir essas coisas coletivas, são pensamentos só isso é certo, isso é errado, certo, isso é errado é um jogo de pensamentos entendeu? quando existe o quê? A consciência real, a verdadeira nossa, que sabe o que precisa, já se, pro, é, se proveu, né? Olha o livro hein? É isso mesmo, né? Já deu o seu lado suprimento para o nosso amigo. Entendeu? Até a, o infinito. Então nada vai nos faltar. Quem está acompanhando isso daqui há muitos anos, com a gente, deve ter voltado o seguinte. Que quanto mais a pessoa medita, menos ela tem preocupação em saber se está faltando isso fazer a falta naquilo. Porque a coisa não se dança sozinha Por exemplo, eles estão falando em crise em firma, né? As pessoas têm crise, né? Entendeu? Esses não, não circula na minha cabeça Sabe? Por que é circula na minha cabeça? Que a única atividade está funcionando Se eu, se eu produzo óculos, tem alguém para comprar aquele óculos É evidente Porque existe uma atividade inteligente, né? Quem tiver firma pode usar isso Qualquer tipo de ramo no negócio Aquilo que eu tenho um impulso para produzir, o mesmo impulso que me produz aquela vontade de fazer aquilo, produz a necessidade da minha É o auto em ação. Percebe? É tudo assim. É exatamente. O universo funciona sozinho, essa é a verdade. O universo sempre funciona sozinho. Ninguém meditou. Eu sempre falei que ninguém meditou, só obrigar, Está tudo funcionando aí. Então, o auto vai repetir. Use o Play Center. Vale a pena não, não Bom, nós temos que Pegar o salão logo aí Vamos fazer um coisa Tem ou tem? Bom, vamos partir só da seguinte frase Eu sou consciência iluminada, tá? Ou é, Os mais humildes Entre aspas aí Que a minha presença, se for verdadeira Que a minha presença é onde Deus O olho é Deus né? Deixa eu, eu revelar espontâneo deixar eu deixasse a mente aberta para isso se regalar, tá? essa possibilidade era só cortar. Né? Eu tenho que fazer sozinho de tá? casa. Sozinho. Mostrar. Primeiro que nós temos aqui junto, tá? Primeiro. visão correta. Então, não precisa se preocupar em fazer todos ao mesmo tempo, todos os exercícios. Né? Pega um, enquanto não sentir dentro de si que houve um, um, uma percepção disso, tá? uma coisa, um movimento interno de consciência. Né? Segundo, a gente vai fazer aqui no fim. Ficou outra vez. Né? Você pode fazer em casa continuação É a mesma coisa. Inicial, do primeiro. Tá? Isso já reconheceu internamente que não é como aparenta ser. Segunda vez, que esse mundo aparente, isto que aparenta ser mundo, não tem mente ou base de sustentação ou existência. Tá? Então isso aqui, além de não ser como aparenta ser, isso, essa imagem como ela é vista, ela não tem base nenhuma de. não tem nenhuma mente. Que sustente isso como resistente existente. Tá? Isso é uma, uma. Porque só ler isso sobre a verdade não, não leva a nada, sabe? É um pequeno resultado. É tem que trabalhar internamente para quando aparecer uma, uma coisa desagradável no visível isso já vai é automático. interno, Só não é o que aparenta Não tem que mexer mais nada disso, né? É um treinamento contínuo isso daí. Deu para entender o que faz? Base de sustentação ou, é, ou existência. Ah, existência. Não tem mente de sustentação, base de sustentação, nem existência. De existência. Não tem nem existência. Então, aparentemente falando, essa é, pela, é a outra vez que a gente se né? É, em termos de encontros, e... Eu acho que tem um excelente exercício para as férias, né? Hum. É... Então tá? aí a gente volta cinco. Cinco, é... marcar o seguinte, né? Aí o ano que vem, vamos estar tendo fazer esse tipo de seminário, né? Jogar todo mundo vai deixar a brasa viva, brilhar. Se trazer a... o churrasco à brasa, tem que ser a brasa lá de churrasco. Queimada. Tem que <tosse> abraço, <tosse> não churrasco.